E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Clima bom, hein? Para quem pode aproveitar esses dias de muito sol e temperaturas elevadas no litoral, em todo o estado, tá tudo bem. Aproveitem hoje e amanhã. No interior continuará tudo bem, só as temperaturas é que vão cair já no litoral. A área de baixa pressão atmosférica está saindo para o Oceano Atlântico. Tem um bloqueio no centro-sul do país. Frente fria não vem para cá pelo interior. Sai para o mar e interfere aonde? No litoral. O litoral vai ter mudanças no tempo sábado e principalmente domingo. Portanto, quem pode, aproveite hoje e amanhã para caminhar, para tomar aquele sol, porque no sábado já vem aí garoa, ventos úmidos e frios, baixa temperatura. Não é um friozão, mas como vem vento do mar e úmido, a sensação de frio vai acontecer. As temperaturas 28 graus hoje no litoral, quase 29 no interior, passam dos 30 no norte e noroeste paulista, na capital 28. Tempo de calor hoje e amanhã. Já muda o tempo no fim de semana para o litoral. Grande abraço a todos! O